Nós não vamos tolerar a violência na política. Nós não vamos tolerar mais que os corpos negros sejam assassinados no nosso país. Nós não vamos tolerar mais que as LGBTs fiquem, fiquem fora da nacionalidade. Esse aqui é o nosso lugar e nós vamos ocupar esse lugar. O lugar das mulheres, das LGBTs, da classe trabalhadora, o, o lugar da população negra também é nos espaços de poder. Nós vamos lutar por isso. E essa assembleia para nós não é símbolo, ela é um passo dessa luta importante. Marielle Franco nasceu em 1979 em uma das favelas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Trabalhou desde criança, aos 11 anos de idade, com seus pais para ajudar a pagar os estudos com um incentivo. E em 1998, aos 19 anos, começou a cursar um curso pré-vestibular comunitário. Mesmo ano que nasceu sua filha, Nuiara. Em 2000, ao ter uma amiga morta por bala perdida em um tiroteio, Iniciou sua militância por Direitos Humanos. Em 2002, ingressou na PUC-Rio com bolsa integral. Fez socióloga e depois mestre em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense. Nos agradecimentos de sua dissertação, que lançamos agora há pouco, escreveu que sentia orgulho de fazer parte do que chamava de pontes intelectuais da favela. Integrante do mandato do deputado Marcelo Freixo, em 2016, Elegeu-se vereadora, com mais de 46.500 votos, a quinta mais votada do Rio de Janeiro. Há exatamente um ano atrás, Marielle Franco foi executada. Seu veículo foi alvejado com nove tiros, que mataram também o motorista Anderson Gomes. Março de 2018 parece distante. A política do ódio e da violência parecia marginal e sua já anunciada tentativa de ascensão ao poder parecia, para muitos de nós, pouco provável. Não que a violência política seja nova, somos o país de Margarida Alves, sindicalista rural Alagoana, assassinada em 1973 por sua militância. Violência que é antiga e que permanece. Segundo a Anistia Internacional, o Brasil, ao lado da Colômbia, das Filipinas e do México, está entre os países mais perigosos para os defensores de direitos humanos. O ano foi longo e duro. Nos dias seguintes aos ataques, as ruas das cidades brasileiras se encheram de protestos e mobilizações se somava a pressão internacional por justiça. Mas, por 363 dias ficamos sem saber quem havia matado Marielle. Até que anteontem os executores do assassinato foram presos. Ainda falta sabermos a pergunta mais importante. Quem mandou matar e por quê? Quem faz parte do grupo político que não tolera uma mulher negra no poder? Uma mulher nascida e criada na favela, que foi mãe, adolescente, que ama outra mulher? que denunciava a política de segurança que produz violência sobre a pobreza e que se abate, inclusive sobre os policiais, ao que tudo indica a forma da execução, os obstáculos à investigação e resultados preliminares dela. O assassinato foi provocado pelas milícias. A continuidade da nossa fragilizada democracia depende de respostas, dessas respostas. Mulheres negras nos espaços de poder incomodam, Marielle incomodava e sabia disso. A vida é dura, ela gostava de lembrar, mas seu sorriso largo, sua altivez alegre e sua força calorosa ensinaram a mim e a todos que a conheceram que não é preciso ser triste para ser gritante. Que a lembrança dela nos fortaleça e sejamos somente. Mari, como ela nos ensinou, eu sou porque nós somos. E é por isso que a gente está aqui hoje.